Fala, fala, galerinha. É isso só. Eu sou Norberto, esse é mais um Elefante Literário. passada Vitor Almeida, né? Do Gift Free soltou um vídeo falando que está tudo bem não ler. Já viemos comentando sobre isso. Eu acho que, assim, no geral, tá todo mundo mesmo que uma mesma vibe. Assim, ah, Nossa, ah, é uma impressão que eu tenho, assim, pelo menos. De tipo, ah, estamos indo, tamo lendo, não podia sei o que. É, exatamente. Tanto que semana passada, como vocês viram, eu li pouquíssimo esse ano ainda, assim, pouquíssimos livros mesmo. não hora leu mais só. Ele também é. não tá, assim, na... Eu dei um em janeiro, terra. porque eu é, queria isso. aproveitar, mas agora eu tô... É, exatamente. E aí a gente resolveu é, quase que reverberar. Quem não viu o vídeo de Vitor Almeida, veja, porque, assim, é muito legal, importante a mensagem. Mas a gente tá aqui só pra reverberar, né? Pra que novas pessoas que compartilham ou não, ou, ou sei lá, reflitam sobre isso, porque quando você para de ler, a primeira... Reação né, que você tem é tipo se martirizar. Tipo, caramba, meu Deus, minha meta, não sei o quê. Tanto que não falou, né? É. Tipo, ah, eu li, mas não Tô, é o que eu tá queria. Baixo. E aí você fica, tipo, ai, né? Meio triste, tipo, que droga, eu preciso. Só que eu acho que quanto mais você força uma coisa que não é natural, pior fica, né? Com certeza. Isso é a ideia que o Vitor acabou dizendo no vídeo dele, né? De você, ah, você não tá lendo, mas você tá vivendo a sua vida, tá fazendo outras é. coisas. Você tá, pode estar tá saindo, assistindo uma série, um filme, estudando fazendo qualquer coisa que não seja ler, porque você tá tão fixado naquela ideia de que aí ah, eu preciso ler, eu preciso ler, que você acaba nem lendo nada porque não sabe o que quer ler aí fica um, uma bola de neve, né? Um ciclo vicioso de não, não sabe o que ler, não lê, não consegue ler, não pega um livro Eu acho que é muito fácil a pessoa falar tipo, ah, não se preocupem com isso, não sei o que, vivam a vida, não sei o que só que assim, experiência própria eu, eu já tô meio que lendo poucas coisas, acho que desde novembro dezembro, porque eu tive um novembro muito louco, assim, muito louco. Trabalhei muito em novembro, e aí acabei atrasando muitas leituras. Aí, dezembro eu só queria relaxar. Aí, janeiro a mesma coisa, e aí eu tive férias, enfim. E aí no início foi meio aquela coisa, tipo, meu Deus do céu, eu preciso, eu preciso. Só que aí depois de um tempo eu fiquei, tipo, gente, eu tô fazendo outras coisas, sabe? Eu, eu vi muitas séries esses tempos, e aí tá todo mundo muito cansado, tipo a gente tá no, eu eu falo que a gente mais do que é crise econômica a gente tá numa crise social onde tá todo mundo muito sem esperança esgotado e é aquele momento que você tem livre e você só quer não pensar É, a gente acabou de falar a gente falou na verdade sobre isso um pouco no, nos outros vídeos de sobre ressaca literária é, até que uma das piores dos <risos> piores tipos é tipo você tá cansado mas você quer se forçar e você acaba ficando mais cansado ainda então vamos tipo Cada um tem é, seu tempo, vamos viver a exatamente. vida. Inclusive, a gente ter feito dois vídeos sobre reação cliturária. não foi por acaso. Porque, enfim, estamos em reação literária. Você passar a pensar isso, você entender que existem outras coisas né a, a se fazer e importantes, eu acho que é, é muito mais tranquilizador. Assim, eu tô, eu só, tô super de boa, isso. sério. Eu li pouco. Mas eu tô super tranquila, porque eu vi muitos filmes, a gente já no início do ano, a gente faz maratona Oscar, então a gente viu muitos filmes no, no início desse ano, séries, e, enfim. E, e fora que conviver com pessoas, né? Isso, além de Existe ser, além ser social. tranquilizador, é proveitoso pra você, porque é. você aproveita um tempo mais pra você fazer outras coisas. É produtivo, porque você vai relaxar sua mente e quando voltar, no tempo é. que for, eu, você acho. vai estar disposto ali... De coração tá bom. tudo certo. Isso. E aí, semana passada também eu tinha comentado que um inscrito, eu não vou lembrar o nome, mas comentou que tava sentindo que os livros estão sempre repetitivos aqui no canal, não sei o que e tal. E assim, a gente sabe disso. A gente é... já comentou entre a gente. É, a isso. gente sabe disso, porque a gente produz os conteúdos, logicamente. É muito isso, de a produção de vídeos aqui, ela é muito mais rápida do Isso. que a leitura, a leitura da gente. não acompanha o então, tanto de livros. É exatamente. Então a gente não tem. A gente já pensou em trazer outras coisas que não fossem livros para ver se dá uma uma mudada e tal. Assim não tem muito o que fazer. Bota mais tenha, mas a gente tá só <risos> indo também. Que, que a gente é tá feliz, acontece, né? né? É. Aproveitando o, o, os momentos. Deixa aqui nos comentários o que é que você pensa sobre isso. Deixa aqui a sua opinião pra gente saber, a gente conversar um pouquinho mais sobre esse assunto. Não esquece também de deixar o seu like, se inscrever no canal e, como sempre, ficar ligado nas nossas redes sociais. Valeu! Valeu! Tudo deixando que essa frase é só fazer um, um legal. É porque tá legal. Só assim. Foi um riso confortador. É, tipo.